E aí pessoal, meu nome é Pedro Mario Porto, sou criador do canal TimeCast, e hoje eu venho com uma proposta para vocês. E... Esse canal tem bastante material de grandes artistas, por isso eu decidi criar um espaço de divulgação para você, que tem um curta-metragem, um longa-metragem, um episódio de piloto e uma animação prontos, mas que são diferentes demais para se encaixar no festival tradicional. O excesso de regras pode acabar matando a arte. Por isso, as regras para esse festival são Coloque legendas Eu pretendo colocar esse vídeo em grupos de cinema americano e grupos de cinema brasileiro Se o seu filme estiver em inglês, coloque legendas em português Se o seu filme estiver em português, coloque legendas em inglês Respeite as regras do YouTube é, meu canal pode ter problema com nudez explícita, violência explícita, coisas desse tipo. Então, é, por favor, respeite os limites dessa mídia e tente trabalhar sua obra em cima deles. Os participantes do festival terão suas produções upadas no mês de dezembro. Então, até lá, sucesso para todos os participantes.